Vocês bateram mais de 2 mil likes no vídeo onde eu abri 200 cápsulas do Major E galera, isso aí aconteceu em questão de duas horas, mano Então promessa é dívida Hoje eu vou abrir 500 cápsulas Já comprei todas as cápsulas aqui Novamente a gente vai vir nos autógrafos dos desafiantes Porque tem o um adesivo aqui mais caro de todos, mano Entre os holográficos, né? Que é o ROX Tá custando 300 reais esse adesivo Então é o preço de abrir, tipo, 250 cápsulas, tá? Hoje, se você abrir 250 cápsulas dessa e dropa o ROX uma vez você tá no lucro, meu querido E bom, cara, comprei muita cápsula aqui, velho Ó, tem 500 cápsulas, mano, no meu inventário, tá ligado? Nossa, isso é muita coisa E dessa vez eu vou dificultar um pouquinho pra vocês, tá? Agora a parada vai ficar mais séria Se vocês querem que eu abra mil cápsulas Vocês têm que bater 5 mil likes aí nesse vídeo E se daí vocês baterem 5 mil likes Eu vou vir aqui abrir mil cápsulas E vou lançar um desafio novo pra abrir duas mil, velho Vamos começar logo? Nossa, vai demorar muito isso daqui Parem, parem Um sacrifício por skins, cariz já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah, ah, ah! K-Drop. é mais simples do que pensas até fazer isso aqui em live, galera, só que eu vou fazer esse daqui em vídeo mesmo, mano. E aí, eu sei que vocês vão bater essa meta em questão de uma hora ou duas, e daí eu faço mil cápsulas em live. Porque não vai dar pra fazer mil cápsulas sem sem live, né, mano? Eu já desenvolvi um jeitinho também mais fácil aqui de abrir, ó, que é só ir clicando Opa! Holográfico, beleza? É só ir clicando aqui, e no fim do vídeo daí a gente calcula quanto que eu gastei e quanto que eu tive de prejuízo ou de lucro, né, de quanto que vai dar aí todos esses 500 adesivos. E muita gente me perguntou, ó, oh, veio o rock já, mas não veio holográfico. Muita gente perguntou se vale a pena, nesse momento, abrir as cápsulas, se esse daqui é um investimento bom ou não no futuro, né? E galera, tendo em vista, assim, que sempre e depois que acaba o 75% off, os adesivos e as cápsulas sobem muito de preço, então sim, com certeza é um investimento bom. Eee! Já começamos com douradinho. Se dourar, tá valendo 50 reais, não é nada demais assim. Mas enfim, sempre que termina aí esse descontão, galera, das cápsulas, tudo sobe. Claro que se você analisar o mercado e tal, e comprar os adesivos que mais tem demanda, vai compensar mais comprar aqueles adesivos que são... Opa, caraca, Max holográfico esse adesivo é muito bom, compensar mais comprar os adesivos que tem demanda e tal, em vez de ficar abrindo cápsulas, mano. Mas o desafio aqui é abrir 500 cápsulas, porque vocês bateram os likes, e eu tô vendo que eu vou ter que gastar 1.200 reais no próximo vídeo abrindo cápsulas, porque vão ser mil cápsulas, meu Deus, eu não sei nem porque eu prometi isso pra vocês, vou ficar, sei lá, quantas horas abrindo cápsulas, mano. E vamos dar aquela acelerada aqui? Bora que bora, Sorta a música DJ. Música Mano, não tá vindo nada de holográfico, velho Caraca, acabou toda a minha sorte Opa! Beleza, mais um douradinho Manos, é bom e ao mesmo tempo é ruim Na verdade, sei lá, os adesivos holográficos estarem mais raros, né? É bom porque, tipo assim Ai, veio o Roxy rox glitter. Então, só que fosse uma categoria acima. Cara, por que que é bom e é ruim os adesivos holográficos estarem mais raros? É bom porque, tipo assim, muita gente gosta de aplicar os adesivos holográficos, né? Então, se eles forem aplicados muitas vezes em armas, vai fazer com que o preço suba. Só que como a galera tá sabendo que os adesivos holográficos são meio que o hype desse campeonato, eles não estão aplicando. Tá todo mundo guardando esses adesivos e esperando subir de preço, né? Pode ser que uma hora dê merda. Pode ser que uma hora todo mundo queira sair pela mesma porta e vender todos os adesivos dourados e aí o preço vai despencar. Espero que isso não aconteça com os meus. Mas, ó, o, o que a gente quer, mano, é o ROX, tá? Não tá vindo, velho. Não tá vindo. Cadê? Aqui. Esse é o adesivo que a gente quer. Na real, eu já peguei o um Max, né? Holografo. Putz, podia ter vindo ROX, mano. Que sacanagem. E tem mais um adesivo também que dava pra caçar, mano, que seria interessante. E é esse daqui, ó, galera. O Monese Gold, mano. Aqui, ó. Possivelmente, se eu abrir mil cápsulas, vai ser 500 dessa. 500 daqui eu tô abrindo. Até porque eu já não aguento mais ver os mesmos adesivos, mano. Ai, veio um Holográfico, bom, tá voltando aqui a minha sorte dos holográficos, bora! Ah, não, fly. Será que não tem um embote, mano, um clique pra fazer isso aqui não, velho? Oh! Ah! Bem um holográfico, mas não era Rox Então, tanto faz, velho Mais um olo Oh, tá vindo bastante ouro, manos. É, agora parece que o Rox tem que vir, mano Tem que vir, vou pegar de todos os players, mano Quer quero nem saber, vou abrir até pegar ele Ai, mano, de novo o Max, velho Caraca, mano Esse aqui é o segundo adesivo holográfico mais caro aqui dessa cápsula Tá custando 50 reais esse adesivo, mano Mas oh, o Rox custa 300 É muita doideira, velho Mas de qualquer forma, esses dois Max aí que eu peguei já foram 100 reais, tá ligado? Alguém faz as contas aí, joga nos comentários Qual que é a chance de pegar o adesivo do Rox? Isso ruim uhum, em matemática, eu não sei fazer essa conta não Mas eu acho que a chance é baixa, né, velho Não é fácil não, mano Será que é um em mil? Ah. Ai mano, eu vi o um Rock's Paper ali, cara O barulho aqui vai ficar na minha cabeça uns dois dias, mano E galera, aproveitem que vocês estão vendo aí esse vídeo O que vocês acham de eu começar a abrir também caixas da Valve, mano Já que eu comecei aqui com essas doideiras de abrir 500 cápsulas Vão provavelmente fazer o vídeo das mil cápsulas Quem sabe a gente não começa também a abrir às vezes aí mil caixas, né É uma boa, né, o que vocês acham? Se tem uma caixa que eu gostaria de abrir Seria, sei lá, uma caixa que, que dropa alguma skin muito rara, tá ligado? Que tem chance de vir skins raras e tal ou então fazer contratos também. Acho que é interessante tentar fazer um contrato, sei lá, pra uma 661. Ai, não, na fly. Sai da minha tela, cara. Eu quero o eu não quero você, Não. Ai, ai, ai, dourado, dourado, dourado Caraca, pior é que dá pra vir o dourado do Rox, né, mano Eu não tô torcendo pra vir o do dourado do Rox, né Que bobo que eu sou, cara Cadê o dourado do Rox, mano Aqui, esse é o adesivo mais caro dessa cápsula, na verdade Tem que torcer pra ele, vai Rox dourado, vem pra mim Já que o holográfico não tá dando certo Vamos pedir o Rox dourado eu Quero ler assim, Rox, holográfico Ui, imagina, imagina o canto ele Cai, beleza, mais um ouro. Oh, aumentou a quantidade de olhos agora Bora Tá acabando os adesivos, mano. Você é louco, velho. Que isso? Já foi 500 cápsulas? fácil assim? Onde foi parar meu dinheiro, cara? Nossa, galera. Ah, não. As últimas aqui a gente vai ter que fazer no modo slow. Pô, faltam 20 cápsulas. Eu vou fazer essas 20 no modo slow. Até pra eu ter uma noção também de quanto tempo que demora pra abrir cada cápsula, né? que Se eu for fazer uma live aí... Abrindo cápsulas, tem que durar pelo menos uma horinha live, né, mano? Mas, ou oh, eu acho que, cara, tá mais difícil do que eu pensava pegar esse rockzolo. Ai, do lado dourado. Foda de abrir assim no modo slow é que dá aquela tristeza, né, velho? Quando eu para do lado de um adesivo caro. Mano, eu prometi pra vocês que eu vou abrir mil cápsulas se rolar aí a meta de likes. Então, se não tiver chegado ainda na meta, enquanto você estiver vendo esse vídeo, manda aí pra algum amigo seu. E as lives vão acontecer na roxinha, galera. Eu vou programar certinho aí a live abrindo mil cápsulas. Me segue lá no Twitter que você vai ficar sabendo certinho o dia que vai ser. E vai ser basicamente o meu retorno ao mundo das lives, mano. Jogando CS, abrindo cápsulas, abrindo caixas, apostando. Quem sabe pegando o Rocks holográfico, né? E se não vier com mil cápsulas, eu vou ter que soltar o desafio de dois mil, mano. Duas mil cápsulas, velho. Nossa, aí vocês vão ter que bater muito like no vídeo, na moral. Na moral reta final, velho. Caraca, as cápsulas até que não demorou muito, não, mano. Deu vontade de abrir mil já, velho. Que doideira, brother. Vai, vai. Vem aí no finalzinho do vídeo. Vai, Rocks. Só pra gente filmar agora feliz, mano. Vai, todo mundo ficou aqui acompanhando esse vídeo de 10 minutos ou mais. Ah, passou, mas não é o holográfico, então tudo bem. Vai, Rocks Gold. Fox Gold. Vem pra mim. Tá mais de 500 reais, se eu não me engano. Terminar bonito, vai. Vai, Gabe. Solta ele, mano. Aperta o botão aí, vai, Gabe. Libera aí o holográfico gold pra gente. E essa é a última cápsula, mano. Não foi hoje, velho. Não foi hoje. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, mano, agora meu inventário. Nossa, mano, tá cheio de adesivo. Quanto tempo que eu vou gastar pra colocar isso aqui tudo dentro de crate? A gente pegou um total de três adesivos dourados. Um do Feng, do DGT e o do medics Foram 11 adesivos holográficos. Não sei se adesivo do Max é bom. 50 reais o adesivo, legal. Bom, tá aparecendo na tela quanto que eu gastei pra abrir todos esses adesivos e quanto que valem hoje, né, esses 500 adesivos aí. Então, baseado nisso, decida se você vai ou não vai abrir essas casas cápsulas. Ó, veio um monte de rocks aqui, cara, normal. Hoje eu não vi nenhum rocks glitter, mano, mas não veio nada. Nem rocks glitter, nem rocks solo Ah, veio, veio um. Pra não falar que não veio, veio um rocks mas não veio rocks solo Então, vamos lá, galera. Na próxima vez eu abro meu cápsulas, deixa um like no vídeo pelo meu esforço. Eu sei que vocês querem ver o circo pegar fogo, então vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Falou!